Quantos anos leva a deixar de sentir a falta de um amigo? Quantos anos levará a mãe de Ruben a voltar a sorrir? Quantos anos mais serão precisos para proteger os jovens dos bairros sociais dos polícias problemáticos? Quantos explodirão as merdas das esquadras que existem nos bairros? E o gajo tem que se calar, né? tem que dizer, ah, ele vinha sem capacete, ah, o gajo... Era mal vestido. Ah, o gajo fez isto, fez aquilo. Não, mano pá, isso é cobardia, o gajo não pode perdoar, não pode tentar desculpar um gajo que assassinou outro, mano. Foda-se, se fosse ao contrário, se, o gajo, se, fosse, se fosse o gajo a matar o Bófia, já era... Ah, o bof, o coitadinho do bofe. É. Isso é o que, mano? Isto é, isto é de malucos, mano. é de doidos, mano. Foda-se, mataram uma pessoa à luz do dia, mano, e não lhes vai acontecer nada, mano. Pá, sério, meu, um gajo tem de começar a dizer não Seu e não, já está, seja o ponto forte, for, temos que arriscar as nossas cabeças porque amanhã podemos ser nós. E alguém vai dizer, ah, ele fez não sei o quê, ah, ele estava assim, estava assado, não sei o quê, ah, ele já tinha o um registro criminal, uma vez roubou um, um pacote de arroz. Pá, sério, meu, isto é de loucos, meu, é mesmo de loucos, meu. Se fosse um gajo, está que fica nervoso. <risos> É isso! Temos é é. a polícia! Fora dos nossos pais! Porta baixo, quando a história se convém, o IDEM confirma a luta dos reputação publicados publicado oficialmente os erros, os jornais que a notícia da luta, a falta de cadastro é só por suspeitas ou as costas que são todos criminosos e terroristas e os tribunais confirmam a pena de porta a posteriori, com balas, sem balas, infecções de carros, espancamentos e para os mais requintados, decapitações como a de Sacavém. A polícia tem sempre os verde para executar sangue frio e sair impune. É o biscoito o cão de guarda recebe em troca de obediência cega. Nada. Os Nada. nossos filhos mortos são sempre culpados até conseguirem provar a sua inocência. Os polícias, vivos, são sempre inocentes mesmo quando disparam tiros a um metro de distância do coração, como o Tony na bela vista, ou a 10 centímetros da cabeça, como o Cuco na amadora. Mesmo quando existem imagens que mostram que os tiros para o ar foram pneus, ou quando passam estranhamente perto das cabeças. Sem justiça! Como se não fosse já determinado por outros acima deles que estes filhos do povo, a quem lhes pagaram para ser filhos da puta têm que proteger os ladrões dos políticos e dos banqueiros dessa gentalha que ainda bota se que o é que protesta pela sua fama, que quer falar e ainda pior que de defensa. Olha, eu conheço aquele baixinho, olha, é, é, é, eu conheço é, é, é. o aquela ali, aquela coisa, do Castanho. O Castanho da outra vez apoiou um like. Olha aqui o RB também, olha aqui. Tá, tá, tá, tipo olha Já foi o Márcio, Liga o Márcio, está vendo? Vamos o Março, o Márcio. Vamos bater, vamos bater, não vão não bater não o Márcio. Vamos bater, vamos mas o Estarmos a... Mas estarmos nos pôr aqui dentro também não. Estou-se a manifestar, é o direito não tá daqui. de Deus. Não, mas você está a favor dos moços? Estou, pois que lá Com certeza. Então eu já tenho direito a manifestar-se. Qualquer cidadão português de tem hum, direito a manifestar-se. Mas eu não vou por Não interessa, eu vou aqui, mas morro por culpa podias. Podia ser tu, podias ser teu marido, podia ser meu, podia ser alguém da minha família. Eu já tinha o não tem nada a não o destino dele, não ver é igual ao destino de qualquer pessoa, é o direito de viver. Ninguém tem o direito de tirar a vida, seja quem for. Agora, que cada pessoa tem o seu destino marcado, a gente tira o destino de dinheiro A culpa os carros, Manda, Mas até foi. que Eu sei